Eu vou dar uma ideia para você de campanha para o dia das crianças, mesmo que você não venda produtos infantis. Existe uma frase, não sei de quem é, mas diz o seguinte. Quem beija meus filhos, adoça os meus lábios. É nesse sentido que a ideia da campanha é a seguinte. Qualquer cliente ou em qualquer negócio que você tiver, seja uma oficina mecânica, uma loja de roupa, Independente do seu segmento, eh, os clientes que vão lá comprar, provavelmente, às vezes, muitas vezes tem filho, tem sobrinhos, tem netos. E assim por diante então a ideia é que cada cliente que vá lá comprar e aí você pode determinar uma quantidade um valor de compra mínimo a pessoa fez a compra ela ganha aí um presente um brinquedo para dar para a criança que ela quiser e além disso é possível ainda você transformar isso em uma ação social cada presente dado para algum cliente você vai destinar outro para uma instituição de caridade que atende crianças carentes o ideal é que você identifique na sua campanha qual a instituição que vai receber essas doações e depois que fizer essas doações você também preste conta tirando uma foto, fazendo um vídeo e postando na, nas suas redes sociais. Em relação aos produtos, e aos brinquedos que você vai dar aos clientes, vai variar muito de acordo com o seu negócio, o faturamento da sua loja ou o ticket médio da venda que você faz durante todo o mês. Se for um ticket médio baixo, é interessante que você dê produtos com valor mais baixo e é possível você comprar uma grande quantidade de produtos nesses atacadões né, que vendem é, artigos de 1 99, artigos de 10 reais, enfim, você consegue comprar uma grande quantidade de brinquedo com investimento baixo se você atua com uma empresa que tem o ticket médio um pouco mais alto é ideal que você invista mais daí em brinquedos com maior qualidade e brinquedos com valores maior e é possível também tanto em um caso como no outro separar kits específicos compras de um real até mil reais você vai dar Tal brinquedo de mil reais até cinco mil reais você vai dar tais brinquedos, cinco mil reais para cima você dá o tal brinquedo, então assim você consegue já colocar dentro da previsão de faturamento essa despesa do brinde que você vai estar tá dando para a criança do cliente que está indo comprar na sua loja. Agora, para você que tem é, uma empresa com vendas recorrentes, por exemplo, lanchonete, restaurante, padaria, algum tipo de produto que as pessoas voltam é, mais vezes. Durante o mês para comprar, você pode fazer alguma forma de acumular pontos. Então, as pessoas vêm, ela vai gastar lá é, R$ cinco reais, acumula uma quantidade de ponto e, conforme uma, uma meta estipulada já de pontos alcançados, você, você dá o brinde, dá o brinquedo para ela entregar para a criança que ela quiser. É interessante que você deixe no ponto de venda, na, na sua loja, um local com os brinquedos expostos. Né, uma grande variedade, dependendo do seu segmento, os brinquedos expostos e também na altura das crianças, porque muitas vezes as crianças acompanham os pais, acompanham os adultos no local de compra e acaba vendo os brinquedos, isso pode fazer com que influencie na hora de decisão de compra desse, desse cliente que está na sua loja, beleza? Já adiantar para você que eu estou terminando de preparar um guia de campanha para o ano inteiro é, e além dessas ideias de campanha desses é, isso vai tudo vai acompanhar vai acompanhado de texto as cópias das postagens as artes para vocês fazerem as postagens nas suas redes sociais para criarem os seus anúncios e as suas campanhas e essas artes são editáveis então você pode acrescentar a sua logomarca trocar a imagem, trocar a foto, enfim, mexer da forma que melhor lhe convir. Eu acredito que vai facilitar e muito na hora de você definir que campanha vai fazer no próximo mês, ok? Muito obrigado pela sua atenção, eu sou o Rodrigo Estudos, nós estamos no canal Clique Logista. Até a próxima!